Eu contei pra vocês qual foi a melhor skin em termos de valorização pra se investir em 2022. Se você perdeu o vídeo, assiste aí que ele tá indicado. Mas basicamente foi um item que valorizou mil por cento durante o ano de 2022. Mas como nem tudo são flores, assim como a gente teve o item que mais performou positivamente em 2022, a gente também teve aquele item que mais performou negativamente. A gente teve a skin que mais caiu de preço em 2022, a pior skin pra você se investir. E eu vou apresentar ela pra vocês agora no vídeo. Ah, mas antes, deixa o like aí, meu. Não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda muito com o algoritmo do maravilhoso YouTube. Bom, galera, para alguém ganhar dinheiro, alguma pessoa aqui do outro lado tem que estar tá perdendo. Isso daí é básico, concorda comigo? Então tá ok. Portanto, se muitas skins durante esse ano subiram de preço, algumas tem que ter caído de preço para dar uma compensada. Não foi tão grande assim o crescimento do CES esse ano para todas as skins subirem sem medo e nenhuma cair nada. Né? Sim, a gente teve skins que valorizaram 1000%, mas a gente também teve skin que caiu mais da metade. Metade, velho. Imagina você comprar uma skin de mil ou dois mil reais e depois ter que vender ela pela metade do preço. Seria muito ruim, não é mesmo? Portanto, esse vídeo aqui é pra, de uma certa forma, dar alguns conselhos, pensando no ano que vem, né? De quais skins você não deve investir pra não perder dinheiro no CSGO. Parem, parem. Um o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah, ah, ah. K-Drop.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 E eu já venho falando desse site várias vezes, eles têm até que me pagar, né, mano? Eles vão ter que me patrocinar daqui a pouco, porque aqui eu estudo tendências de mercados, que são marketplaces de CSGO e chega daí em vários dados e preços de todas as skins que existem. E uma coisa eu vou adiantar pra vocês, a skin que mais perdeu valor esse ano é uma skin de M4-1S, galera. E vamos só relembrar rapidamente o que aconteceu no CSGO esse ano de recalibração de armas. Pô, a gente teve seis meses atrás uma atualização que nerfou a M4-1S retirando cinco barras balas do pente. E agora em novembro a gente teve um segundo nerf que tentou quebrar a M4-1S porque diminuiu o dano dela a longas distâncias. Então antes você precisava de um tiro a menos pra matar o boneco de longas distâncias e aí a arma tá mais fraca agora. Naturalmente os preços das skins de M4-1S começaram a cair e a gente viu da noite pro dia muitas skins de M4-4 subirem de preço. Porém a gente sabe que na prática a galera ainda tá usando a M4-1S ela é melhor em todos os aspectos possíveis, a não ser que você vai segurar um bombe sozinho contra cinco bonecos. Mas teve um uma skin de m 4 s em especial que sofreu, cara. Sofreu muito. Além dos dois nerfs, outros motivos fizeram ela cair muito de preço. E eu vou mostrar logo pra vocês qual foi a pior skin do ano. E, pois bem, galera, tá aqui a pior skin do CSGO, mano. Ela é bonita, ela é, mas eu vou explicar já porque que ela é a pior skin do CSGO e porque você não deve comprar essa skin em 2023. Antes de mais nada, deixa eu explicar um pouco sobre essa skin e dar alguns fatos aí pra vocês. Essa é a M4-1S Welcome to the Jungle. Ela foi introduzida na nova a coleção lá do mapa ancient e basicamente essa daqui é a versão souvenir dela, a única coisa que muda é que são quatro adesivos dourados ali colados, e não tem assinatura do player, foi um tiro no pé da Valve, então esse é o primeiro motivo pra essa souvenir não ser tão atraente, a galera gosta muito de skins assinadas, uma Dragon Lore por exemplo, com assinatura de um Alper, mano, é muito foda, por isso que Dragon Lore souvenir, onde o adesivo da assinatura do pro player é um Alper vale muito mais do que um adesivo que o pro player é um rifler essa skin no seu auge foi vendida por 28.000 500 reais no mercado da China. Hoje a mais barata anunciada aqui no mercado da China tá 20 mil, mas não vende nesse preço. Trazendo os dados de outra database aqui no Wikipedia do CS Money, essa skin tava valorizada demais numa certa época aqui do ano. Em 2021 ela tinha dado um boom, que não fazia sentido. Em 2022, ela chegou a custar 4.700 dólares. Agora essa skin aqui nesse mesmo site tá valendo 2.500 dólares. 10 mil reais a menos. Se a gente for olhar as versões da Welcome to the Jungle sem ser souvenir, cara, é feito também o um negócio? Dependendo do float, se é ou não é souvenir, desvalorizou ainda mais, cara. Olha só, por exemplo, a Field Test é de 100 adesivos. Ela chegou num topo de 9.700 reais. Hoje, essa skin vale a pena 5.700. 4.000 de prejuízo, velho. A verdade é que ninguém quer muito essa skin, porque ela é muito cara, porque ela entrega. Ela acabou ficando cara, porque realmente não foi dropada muitas vezes. Se a gente pega o Elkhart de Jong, um pouco mais desgastada, essa daqui por exemplo, ó, bem desgastada, que as escamas da cobra começam a aparecer na arma. Essa essa arma tava custando aqui, mano, 6.300 reais, velho. E agora ela tá custando 3.900. <risos> Todas as M4 óculos de jungle, independente da condição, caíram de preço demais. Nem a super desgastada, que fica legal, com as escamas e tal, a galera tá gostando. Souvenir, veterana de guerra. Chegou a vender por mil. Agora vale 2.500. Olha o prejuízo. <risos> Bem desgastada e souvenir dessa vez, porque a gente olhou não souvenir. Ó, o negócio no começo valia aí 9.500 reais. A galera tava louca pagando mil nessa arma. Hoje vendeu por 3.500. Eu nunca tinha visto uma skin que em um ano caiu basicamente dois terços do valor. <risos> Deletou dois terços do valor a M4S já com o nesse ano 2022. Em uma outra condição aqui que se salvou, talvez Factor New sem adesivos a galera até gosta, né? Mas é, a galera não gosta muito de Janset, a galera não gostou muito dessa M4S e ela principalmente as versões souvenir foi um fracasso, um fracasso total. Imagina você pagar 9 mil reais numa skin e depois ter que vender ela por 3 mil, brother. É muito broxante. E ano que vem eu vou dar mais dicas aí sobre skins boas pra você investir. E também boas dicas de skins que são ruins pra você não investir nelas. Então deixa o like no vídeo pra dar uma força e a gente se vê na próxima. Tamo junto, falou!